Teu olhava em meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis, me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco, te dou o teu valor E sou recompensado, é a Deus agradeço Hoje é como eu queria, me abraçar em uma noite fria Minha estrutura, meu guia é você e só você A cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros virão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre Será tão fácil, mas prometo estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram Aprendi a amar, não é segredo se percebe vendo em meu olhar Jamais farei algo que possa nos deixar separados